Meu Deus do céu! É minha track de mira, minha track de mira, minha track de mira! Eu treinei mira por 10 anos, vai! É agora, pra esse momento! Misericórdia, me dá misericórdia, pelo amor de Deus, me dá misericórdia, eu não quero misericórdia! Vou nascer, mano! Eu é <tos> <tos> tô do o Hulk! It's about drive, it's about power, we stay hungry, we don't know! Tô pulso, tô... cuidado. Totinha, ele é muito chato, na moral. Tô de pior amigo, ou dois Já usou droga? Cara, só de você é Você menino você Meu, Meu Deus. Deus, Alô, Fortnite! Galera, joguei com um tóxico no Fortnite e isso aconteceu. Eu. Oh. <risos> Eu. Já... Ou melhor, quem tá assistindo o vídeo no YouTube? Sabe o que, que eu sou? Sabe o que, que eu sou? Eu sou um gostoso. Bem, bem. A bola, mano. Bola de. Sei lá que bola é essa. É Pornogue! Bem-vindo ao site, pornografe! Aê rapaziada Ô ah! oh, Bruna, você tá muito feia hoje, Bruna Vai se hidratar, garoto uh! é na sola da Não vai fazer voltar aqui não, isso Ô oh, Messi, calma aí, Messi oh! Só falta Só falta Nesse lugar? Dentro da sua! Calma, tá ali tá cinza, só é impressão minha. Tem ah, ah. têm que pegar o seu fundo da chanta já. O Siri fazendo lá. Pão sem paz. Opa, alguém alguém resetou. Opa, alguém tá? Tem... Ah, tem... isso, isso. Eu amo você, moleque. Dá tá no não nome. Tem mais um lugar do mapa, então vamos lá descobrir Eu tô rimando aqui Vamos logo pro videozinho Vamos lá rimar, tô rimando desafinado Eu sou muito nossa Eu sou todo cagado, mano Na moral, vou mandar aquela rimada Na improvisada, que saudinho Tô mandando aquela solada yeah, yeah. Tô jogando aquela netinha Bem legal, ao, oh, ao oh, oh. Vou clipar pro meu canal, ao, oh, oh. Dá nota aí nos comentários Eu achando que eu tô rimando legal Fala aí então seu animal, desculpa meu público, mas é pra rimar igual. <risos> Perdi um ritmo, a não, au au. Matei. <risos> não. não, não, não, não, não, não, você tá ligado que a gente vai... que eu já tô fazendo o melhor clip de live stream, né? Já tô clipando o melhor clip de live stream, A partir já de... Ah, é, filho, eu preciso clipar a semana inteira, moleque! Mais um clipe! Um clipe! Um clipe! Let's go! Mas você tá no vídeo, né, Game? Você tá xingando você mesmo, em teoria. A boca vagabundo. A boca. <risos> não foi. A minha mãe decidiu liga. meu amigo. Gamer tóxico. Uma friendz e tóxica. Bicho, nissorul, dianes Negative, Anid no friendz. Bores não de quick. Enise, uma drowning. Leme, brief, mano. A boca vagabundo. Eu sou lendo. <risos> Gostoso, ai minha barriga, ai tá não o bebê de dentro Mata feministas 3.000 Milhado, milhado, nossa eu fui matar. Ah. Moral, collab, anota no futuro ai, botão de time gameplay Oxi, por que que. Por que entrou na merda de ca, da tela de carregamento? E por que que tem uma skin rara aqui? Ó, que pro player. Nossa, 12 de vida. Eu sou o melhor do jogo. Meu Deus! Olha, coça! Pô, papai, o que você quer de fazer que minha pibes me mandem pro Fortnite? Que é o meu sonho? a merda. Eu juro que se agora eu morrer pra você, eu fecho a live. Ah! É isso, muito obrigado a todos que assistiu a live Vai amanhã da VTX, vou assistir vídeo, tô nem aí Tchau, até nunca mais que não estiver Na minha vida, tchau, até